Eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, estou indo agora em uma fábrica abandonada E me passaram a localização deste local Eu sei onde fica Estou indo para lá agora Só eu que eu não sabia que esse local estava abandonado Nem que ele era assombrado Foi no passado que o local é assombrado Desde quando funcionava, o pessoal que trabalhava lá disse que via vulto no local Diz que o local lá era bem sinistro então não sei a história, o que realmente acontecia no local, se realmente era assombrado Mas estou indo lá para fazer a exploração, ver se está aberto o local, se dá para poder entrar Para fazer a exploração, para no caso estar voltando um dia à noite vendo, Fazendo uma investigação, vendo se realmente o local é assombrado Para a gente ver se, tem certeza, se é certeza que o local é assombrado E hoje está eu e o Wellington, que ele vai ser meu cameraman hoje e aí, beleza? E aí, pessoal, beleza? Hoje você vai ser meu cameraman, hein? Tamo aí. Demorou? Dá uma força você, me ajuda. Vamos lá ver se o local tá abandonado mesmo. Vamos lá. Galera, então eu já peço pra vocês deixar muito like, se inscreve no canal. Estou quase chegando lá nessa fábrica. É, Estou mais ou menos uns 3 km do local. E vamos ver se realmente tá abandonado esse local. Ó. Bora pra mais exploração. Galera, chegamos aqui no local. Realmente parece que está abandonado, né, Wely? Tá, isso cara, mesmo. Liga só, galera. Vamos começar por aqui, beleza? Passa a rodovia bem aqui na frente, galera. Então, vamos começar olhando por aqui. Tá chovendo, cara. Cara, tá tudo abandonado. Certo, é uma. Piscina aqui, velho. É uma piscina <risos> tudo inundado. Se tiver escuro, usa lanterna, beleza? O que é isso aí, cara? Olha isso, velho. Enfer... Enfermidades da alma. Oswaldo deu credo, mano. olha aí. Que é todos o vosso espírito, alma e corpo sejam Mano, que que é isso, velho Caramba, cara Ó, esse trem, tem alguma coisa por aí Aqui provavelmente poderia ser um escritório, alguma coisa assim Pode ter uma pia aqui, bem grande Era uma fábrica isso aqui? É, parece que era uma fábrica, cara Não vou falar o nome né, do que que é, pessoal Mas deve ser uma fábrica, uma coisa aqui no local O porquê que está... Por que, que está abandonada, eu não sei, eu não sei o motivo Olha, me seguindo aqui, vai botar fogo aqui Pelo jeito o local aqui é bem grande né? É bem grande Demais mais pra cá, ó Sério, dá pra arrastar aqui esse carro, vamos para água né? Caiu a água do centro, ó Tá? Ó, tem gente que tá vindo dormir aqui no local, tá? Botaram fogo ali. É tudo preto o teto. Eu acho que essa parte aqui ser é parte de escritório, assim, alguma coisa. Talvez o pessoal fala que é assombrado, mas porque está abandonado. Ele fala, ah, abandonado é assombrado. Talvez não seja, entendeu? Por isso que eu tenho que vir depois fazer a investigação. O barracão para lá, tem para lá, cara. Bem grande, bem grande o lugar, né? Ó, aqui. Mas parece que saquearam tudo aqui, arrancaram janela, portas. Parece que tá bem saqueado. Tá com muita infiltração, eu acho que é arrancado o telhado, pessoal. Aí. Isso é um canil, cara. Devia. De dia é tranquilo, mas provavelmente a noite tem alguém vindo passar, dormir aqui, morador de rua pessoal vindo usar drogas, que a gente viu bastante, o tipo feito cama ali. Botaram fogo em tudo, ó. Botaram fogo aqui nas partilheiras tudo, pessoal. Parece um cofre isso aqui. Mano, e a porta é isso aí mesmo. Cara, só que aqui, ó. É fogo. É fogo não, é. Isopor? Isopor. Tudo é isopor. Isso aqui provavelmente vai ser uma câmera.. câmera fria. Poderia ser um banheiro. É, tá bem destruído o, o local. Vamos pra cá agora, velho? Ó, pelo. Parece que tinha parte ali em cima. E provavelmente tiraram a escada. Subir por aqui, pelo jeito. Também. Outra sala subterrânea aí, ó. Subterrânea não, né? Escondida tudo isopor em volta, aí, ó. Agora, a gente vai entrar no barracão. Aquele barracão enorme, é pelo jeito, hein? Mostra ali. Tá preparado? Bora lá, bora lá, então. Olha, ó, parece que tinha uma uma janela aqui ó já vem aí A lanterna lá ah, caralho já veio ó tudo isopor essas partes aqui Certeza que tem gente vindo à noite. Tá tudo alagado, tudo alagado Provavelmente isso aqui deve estar, tá, cara, deve, com o tempo vai acabar caindo esse teto, esse teto, essa laje Muita infiltração Cara, olha essa parte Pra cá fazia nessa parte aqui? Cara, parecia que seria meio um lugar onde botava tipo, algum tipo de matéria-prima, algumas coisas que eles usavam, né? Provavelmente, hein? Tem parte subterrânea lá, ó. Subterrânea não, as portas estão né? dar uma olhada ali ó cuidado com o prego aqui tá Ué? galera o local aqui eu acho que foi saqueado Ah, aqui é da dos barracão lá onde a gente entrou eu acho que o local aqui foi saqueado Tipo assim, foi é, não sei se faliu, o que aconteceu, que não funciona mais. Aí eu acho que o pessoal veio aqui, saqueou assim, é, roubando janelas, portas, telhado, porque não tem mais nada, cara. Mais nada, se liga. O que, que você achou do local? Ah, é meio assustador, né? É é abandonado, mesmo, né? cheio de resíduo de roupa, fogo, alguma coisa até acontecido daqui. Galera, vou estar voltando aqui à noite, provavelmente, para poder ver se realmente o local é assombrado, se tem alguma coisa mesmo, porque que nem foi me falado. É... Dizem que há relatos que o local é assombrado desde quando funcionava. Funcionários que trabalhavam no local dizem que via vulto, via as coisas aqui no local. Então, vou estar tá vindo aqui para poder fazer essa investigação e ver se realmente essa fábrica abandonada, ela realmente é assombrada. Deixa muito like, se inscreve no canal, se você reconheceu o local aqui, sabe a história realmente daqui do local, manda lá para mim no meu direct, no meu whatsapp, ou deixa aí nos comentários, beleza? Tamo junto, é nóis, falou, fui!